Mas eu achava mesmo que o Cerrado se escrevia com S. Esse é Cerrado com C, Tata. Tá? O bioma Cerrado. O nome tem a ver com o tipo de vegetação. E Cerrado com C também significa fechado. E se você não conseguir lembrar, Tata, tá? é só pensar que a gente tá Cerrado nesse ônibus já faz mais de 5 horas. É, e eu preciso ir oh, no banheiro. X... É, Marta, começa com X. <risos> menos mal, né? Aguenta <risos> tá um tá pouco, quieta. Thiago. O motorista falou que a gente já tá chegando. Tá bom. Ah, Olha é, é se vocês perceberem, os galhos são retorcidos. É muito diferente, ah, né? Ó. Olha o ver da lua! Olha, Olha é é essa. Não, mas, gente, agora é só a gente esperar o próximo ônibus. Ah, é. O que deve ser daqui a uns 40 minutos. Foi isso que o motorista falou, Ah, acho que sim, sei lá. Eu vou tirar água do joelho. Gente, é um milagre ainda ter água no corpo do Thiago. No meu corpo, a última gota evaporou já faz tempo. Gente, eu não tô vendo nenhum ponto de ônibus. Ah, é. nem um carrinho de sorvete. <risos> isso é o que eu chamo de lugar inóspito. É, bem, eu não sei o que quer dizer inóspito, mas pelo jeito que você falou, não deve ser muita coisa boa, é. né? É, um lugar ermo, um lugar que ninguém chegou. Mas... Nós somos os exploradores do cerrado. Exatamente. <risos> Ai, nenhuma placa para ajudar. Ai, gente, a água tá morna. Ai, que viagem agradável, né? Enquanto o tempo passa devagar, a gente passa calor, passa fome, mas o ônibus que é bom, isso não passa. O ônibus chega daqui a pouco, mas você tá implicante demais, hein, Marta? Não, implicante, Tata, mas eu acabei de falar bem da viagem. Olha, <risos> apesar da gracinha, a Marta tem razão. Já passaram uns 40 minutos e nada do ônibus. Gente, ainda faltam 50 quilômetros até a gente chegar no acampamento. Ai, com o mapa você nunca se engana, né, Marta? E pra que a gente precisa de mapa agora? A gente precisa de um ônibus, a gente precisa chegar no acampamento e eu preciso dar notícia pra minha você mãe. você precisa é ficar calma, Marta. É isso que você precisa. É, a Tata tem razão. Pra que preocupar sua mãe agora? Respira, relaxa. Ai, vamos... tá bom então, já tapei. Eu vou fazer uma meditação olhando pra esse cerrado deserto. Deserto. O Cerrado é uma savana rica em espécies vivas. Só de plantas medicinais ele ganha até da Amazônia. É, e mesmo com seis meses de seca por ano, é nesse bioma que nasce o Rio São Francisco, Tocantins, Paraguai. É, o Cerrado é o berçário das maiores bacias hidrográficas do Brasil. Ainda uhum. é bem legal. que pelo menos um desses riozinhos podia estar aqui, assim, né? É, se tivéssemos, jogava nele de roupa e tudo. Ah, eu também. <risos> então vamos, gente, talvez a gente encontre algum lugar, pelo menos uma sombra. Já meditei peso? Ah, não, já passou. ótimo. Não, de aqui. Oh. Nossa. Nossa. É a Será que o motorista deixou a gente no lugar certo? Nossa, não, não nem gente. brinca, JP. Se ele fez isso com a gente, é fogo, hein? E é fogo mesmo, olha lá. Sim. Caramba! Vira e mexe, tem fogo por esses lados. É, Nossa. o fogo parece o maior inimigo do Cerrado, mas eles convivem bem. Gente, sinistro, hein? Gente, gente vamos andando antes que a fumaça chegue. Um de ônibus não, aí... vamos. Nós. Nós. Gente, não dá mais, eu vou apelar. Você vai apelar para quem? Para sua mãe. Você vai pirar a sua pobre mãezinha que tá, sei lá, centenas de quilômetros daqui. Mil e sessenta e poucos quilômetros. Uhum. Marta, você é capaz de enfrentar um problema sozinha. Ah, eu sou. É vai. sim, Marta, sabe por quê? Porque você não é mais criança sabe se virar. Vamos! É, a gente tá junto nessa, Martinha. Guarda É, celular, um por todos, vai. todos por um. Somos capazes de enfrentar um desafio sozinhos. Ah, tá, tá bom, gente. É, é melhor a gente começar atravessando essa estrada porque o cheiro de fumaça Nossa. tá forte. Tá. Logo, logo o vento vai trazer o fogo é. também. dente não pode ah. faltar. É melhor atravessar mesmo que o fogo é muito traiçoeiro. É. Ah. Que bom, né, gente? Que tem uma alma viva nesse lugar. Pelo jeito vocês não são daqui. Não, a gente estava esperando ônibus para ir para acampamento. Ih, ônibus é só amanhã pela manhã. gente, a gente vai a noite. Gente, eu acho que o motorista falou que levava 40 minutos para chegar lá onde ele ia. E não 40 minutos para passar por aqui. É, a gente se enganou. Ah, não, a gente não. O Thiago. Ah, tudo eu. É. Não, Tiago, mas dessa vez quem vou vou foi você. Ah, que culpa tenho eu? Eu estava apertado, não prestei atenção. Mas vem cá, se escuta com o ouvido ou com a bexiga. Ai, hum. Gente, e agora? Como é que a gente faz para chegar lá? Querendo, eu posso levar vocês. É bem mais na frente, daqui uns 4 quilômetros. Tem um centrinho, uma parcinha. Aí tem uns bancos para vocês sentar e hum. descansar, esperar o ônibus lá amanhã. Nossa, você conhece bem esse lugar, né, seu... Manuel. Ah, ah. o Manuel. É, já deixei meus... Meus rastros nesse cerrado. Nossa. Vocês ouviram, né? A gente vai esperar até amanhã cedo. Ai, eu tô achando isso tudo muito estranho. O que, que tem de estranho, Marta? Ah, sei lá, esse cara pareceu do Nalho, pode ser um fantasma Sabe o que, que eu acho? Que você anda vendo muito filme de terror. Vamos embora, vai. Vamos, gente. E sempre pega fogo no mato por aqui? Nasce fogo fácil por aqui. Mas nasce. É, mas é a própria natureza que bota fogo, não é? É, o, o, o raio num dia quente como este é, faz aquele estrago. Nossa. E quando não é a natureza que bota fogo, é o homem. É o homem, para plantar, para fazer pasto e até para fazer carvão. Nossa, é e não. aí vai desmatando tudo, né? É, mas é e fica fácil. muito tempo sem chuva, né? Fácil, seis meses sem chuva, é, resseca tudo. Os, os bichos e as plantas se, a, se adaptam, sobrevivem de teimosia. É, a natureza é teimosa igual a tata, não desiste. Ai, Gente, a natureza se adapta. Eu li isso no livro uma vez. Quer ver? Olha, vocês estão vendo? O caule da árvore do cerrado, ele é retorcido porque se é a adaptação do fogo. E essa cortiça grossa, ela funciona como um isolante para as chamas e protege a árvore. Ah, e também para proteger do tempo de seca. A árvore manda as raízes bem para o fundo, ultrapassa a faixa de areia e chega no lençol d'água. Nossa, Nossa! Sensacional Nossa. o JP. É. Mandou muito é. certo, muito bom. Obrigada. É. O JP quando desinvesta, fala do que ele gosta e aí quem pega a é ele, né? É. Depois que a gente não pra... É, pois é. Não, dá não dá pra não mudar. mudar. Ai gente, meu pedido foi atendido. Chuva não é ar condicionado. Não. É uma sombra mesmo. <risos> Ai, gente, eu nunca pensei que uma coisa tão simples pudesse me deixar tão feliz. O sol tava me cozinhando em fogo alto. Pena que não é época de Pequi. É o quê? Pequi, Tata. A fruta dessa árvore aqui. Tem lá no sítio da minha família. Minha mãe sempre colocando arroz alto. Ai, gente, fruta com arroz? É, é muito bom. Tem muitas formas de fazer Pequi. Com arroz, com frango, com macarrão. Com peixes e até com leite. Gente, pequi com leite deve ser pior que manga. Não, por acaso já tomou manga com leite? Não, mas todo mundo fala. Pequi com leite é muito bom. Hum. Melhor é o licor. Tem até doces e sorvetes de pequi. Hum. Estou até água na boca. Com a forma que eu tô, o pequi seria um banquete pra mim. Calma, não se come pequi de pé. Primeiro é preciso cozinhar. Sério? Sim. É, quando não se conhece do assunto, é preciso prudência. Ah. Mas é preciso prudência em tudo nesse Ele cerrado, não é. gente? não. Calma, ah, é só uma formiguinha procurando a comida dela. A comida dela sou eu? Não, não, ó, ela não está sozinha. Tem um monte de cochonilha junto com a formiga. É que a cochonilha dá de comer as formigas. Ela come a seiva do piqui, que é açucarada, e daí deixa um rastro de açúcar que atrai as formigas, que protege a cochonilha. E defende as plantas dos herbívoros. Esse tipo de cooperação entre animais e plantas se chama mutualismo. Né? Ah, <risos> no é. português claro, uma mão lava a outra. Exatamente. Sabe que isso é uma lição para o homem, né? Porque cada bicho que tem no cerrado, aliás, assim como em qualquer outro lugar, é um ser que depende dos outros. Assim. Ninguém consegue viver isolado. Ninguém é mesmo. como eu disse, um por todos e todos por é. um. É. Ah, o pessoal do cerrado está aparecendo a gente. É. Todo mundo se ajudando. Exatamente. Vai agora, Bora né? Ver, né as Depois cor multimassal- Jazm dwarf Esse rio? É Rio Formoso, ah. um rio que, por sinal muito bonito. Rio é formoso. é formoso. Formoso. Se a corrente Mas... não tivesse tão forte, até pulava nesse rio. Ah, eu também. Não é Mas é esse Manuel. Quando é, tipo, não se conhece, tem que ter prudência. Né? É, é. é que eu ainda não vi nenhum bicho por aqui, dos grandes, sabe? A gente só vê passarinho. Ai, tá. Então eu espero que continue assim, né? <risos> é aqui tem muito lobo guará, não é? Bem menos que antes. Esse bicho está quase extinto. Que triste. Mas a gente pode ver emas, tamanduás, aí, é, lobos, é é, mas também a gente pode senti-los. Sentidos? Eu não entendi essa. Como é que é, é essa morante? Eu maravilha? espero que consiga sentir. Se um bicho grande estiver -se. chegando perto de mim, vai lá. Eu... É. É. Muita é isso atrás, não é? Não, É olha só! Gente, olha que pôr do sol maravilhoso! É, pessoal, a gente Maravilha. sobreviveu. É. é que nem o Cerrado, que resiste a tudo. É. é isso aí, JP. Gente, mas a Marta não ligou pra mãe dela, o que é um fato heróico. Ah, é, mas eu vou ligar agora ah, também. Agora pode, né? A gente não tá mais perdido. É. Graças ao Seu Manuel. que nessas bandas é assim, tudo que se perde se acha. Aliás, Seu Manuel, a próxima vez que a gente vier pro Cerrado, vê o que, que vocês acham, é. gente. A gente podia encontrar ele de novo, ah, né? Sem é. dúvida, vai é. ser o é. um meu é guia. É muito... Gente, o Seu Manuel. Ué, ah, cadê ele? O seu Manuel? Cadê o, o Manuel? seu? Canal, gente, <risos> não é possível. Estranho, não é brincadeira não é isso. Ai, meu Deus, Tata. Gente. Eu disse que ele parecia um fantasma. Vocês querem saber o que eu acho? Eu acho que o seu Manuel é assim. Um em pessoa, sabe? Sabe aquilo que ele falou aquela vez? É. A gente não precisa ver pra saber que existe. É. Ai, que estranho. Ah, vamos pensar em outra coisa, gente. Tiago, vem aqui, ó. O que foi, já tô Olha aqui essa imagem. Ué, cadê ele? Então, não tá aqui. Que estranho. Será que... É, bom, eu vou falar pras meninas que, que a câmera não gravou nada, que deu problema na câmera. Isso fica entre a gente, tá bom? Combinado, melhor nossa acertar as meninas. É. é. A gente podia procurar alguma coisa.